Eu tenho más notícias. Pois é, uh, lembra de tudo que eu tinha feito aqui de comida que aumenta ataque, etc? Estava usando junto com a armadura que dá ataque? Pois é, isso literalmente não faz nada. Porque, tipo, não, não se mistura os tipo, o mesmo tipo de ataque. Uh, Usar o mesmo tipo de status não aumenta o status. É o que eu queria dizer, então... Yeah, legal ter descoberto isso sem dúvida alguma, mas... Yeah, segundo vídeo que eu vi sobre como o ataque funciona nesse jogo, é tudo muito situacional mesmo, então yeah, mas... Enfim, o mais importante em tudo aqui é que eu sei... Agora, como que os sistemas funcionam e quais seriam os melhores, etc. para falar a verdade, simplesmente sabendo que é assim que os sistemas funcionam, uh, isso significa que... para oh, pra falar a verdade, eu acho que as melhores armaduras em termos de ataque acabam sendo a armadura de ossos que a gente ainda não tem. E pra falar a verdade eu nem me lembro como pegar. E também a armadura uh, Ancient. Porque ela tem um bônus que aumenta a quantidade de ataque. Então o ideal seria utilizar alguma comida que dá ataque triplo, base. E utilizar aquele bônus junto. Mas enfim... Cadê aquele Goron... Cujo nome termina com som. Você definitivamente não é ele. Ok. Certamente era por aqui. Ok, eu já estou com o um máximo de coisas aqui. Um, eu não lembro dele estar tá basicamente por aqui, mas tudo bem. Tanto faz. Oh, espera um momento. Seria você, por acaso? Não, esse aqui é o Django. Ok, quem é você? Blá blá. Quando for de noite, alguma coisa. Ei, hey, Grayson. Exatamente quem eu queria falar. Peraí, o quê? Volte de noite. Ok, tudo bem. Pelo menos aqui tem uma fogueira. Pra falar a verdade, eu nem preciso de nada pra fazer uma fogueira. Oh, eu tenho que desperdiçar madeira aqui. Isso me deixa... Oh, meu Deus, tem três lagartos ali tão perto um dos outros. Honestamente, eles nem são tão importantes, mas... Mas tudo bem, lagartos. Eu vi eles e eu os coletei. Ah, mas é, como vocês podem perceber aqui, eu tô com 82. Aqui o que é bastante. É, fogueira instantânea. Ok, vamos soltar de noite então, porque tá todo mundo trabalhando. Definitivamente ninguém quer falar comigo. Ok. Agora. Ok, esse cara. Ou oh, é outro? Não é o outro que estava dormindo por ali. Certo. Grayson, exatamente contigo que eu quero falar. Ah, sim, definitivamente tem um trabalho onde a sua força seria válida. Yeah, yeah. Em cala. OK, não é muito longe, de fato. Eu acho que, tipo, se ele tentasse dar uma rolada direta, isso iria dar certo sem dúvida alguma. E yeah, aí, sempre tem o mesmo jingle quando um deles decide trabalhar lá na cidade. O que é um belo detalhe. Mas... E yeah, é, ok, fantástico. A gente fez isso... E aproveitando... Será que eu deveria... Não, não, não. Vou simplesmente me concentrar aqui na tarefa em questão. Aí, se eu quiser, eu teleporto para o outro canto. A propósito... Estou com o microfone um pouquinho perto demais. Não sei se deu para perceber... Uh, o meu queixo encostando nele. Mas certamente deu para escutar uns tuf-tuf. Com... Uh, eu mexendo no braço de microfone ali. Mas... É, yeah, ok. Eu acredito que agora que ele está aqui. Eles vão precisar de mais madeira para fazer mais casas, não é? Ou, oh, como vocês puderam perceber, ali tem uma segunda casa. Ou, oh, falando... Em coisa aqui, eu não cheguei nem a mostrar, mas é, eu comprei uma máscara de Lionel Que permite que a gente chegue perto de Lionel sem eles nos perceberem Mas somente brevemente Porque eles percebem a enganação ali, mas... E yeah, é, ok, as coisas estão avançando Certo, ok, tá trabalhando bastante Ok Oh! Oh, seu irmão começou a vender coisas. É, yeah, o legal aqui é que, tipo, agora. Honestamente, eu tenho. Não, simplesmente não vale a pena. <risos> Absolutamente não vale a pena comprar pedras preciosas. Tipo, os motivos para utilizar aquilo são bem pequenos. A propósito, o Sangrenta oh. subindo ali, significando que eu vou dar uma surra. Em Linus, logo, logo. Ok, vinte. Yeah? E sem dúvida alguma, uma quantidade de madeira que aumentou. Mas é ok, pode... Okay, ok, próximo. Ok, alguém que... Oh, próximo. Seria um guerudo Bom, isso meio que atrapalha bastante... O meu planejamento, considerando que eu nem cheguei a investigar muito aquela região, mas tudo bem. Ok, então, eu tava meio que querendo dedicar esse episódio inteiro somente a essa missão aqui, mas... Eu estou interessado em dar uma investigada do outro lado aqui de Death Mountain. Agora eu me pergunto, será que dá pra... Oh, tem uma placa aqui. Ok, yeah Definitivamente... Esse é o topo de Death Mountain. Eu estou especificamente querendo seguir nesta direção... Yeah, mais ou menos nessa direção. Vê se tem... Ok. Yeah, eu realmente não passei por aqui. Uh, eu realmente acredito que eu não investiguei o suficiente esse lado da montanha. Portanto, isso parece a coisa ideal de se fazer aqui. Até a gente inevitavelmente escutar o radar fazendo seus blips. Você também tem algo que eu quero investigar por ali? Tem? Tem uma variedade de coisas. Ou, oh, a propósito. Oh, eu ia dizer, tem vento ali. É, yeah, é, yeah, claro que tem. Isso aqui é a parte que era a parte da missão. Que tinha que acontecer ali honestamente. Eu nem sei se dava para eu chegar na parte principal ali da montanha sem fazer aquilo. Mas quer saber? Pelo que eu tô observando aqui, tem muito pouca coisa. Isso aqui é um lado bem íngreme comparado ao outro lado. A propósito, eu tenho que tomar cuidado aqui para não esgotar o que eu tenho. Oh, quer saber? Aquela floresta ali parece interessante... Será que é interessante o suficiente para investigar? A resposta é, quer saber? Eu acredito que sim. propósito, quase fui completamente demolido ali por um instante, mas felizmente só ficou no quase. Ok, sim, sim, eu sei. Deixa eu pular logo isso. Interessante que, tipo, se você apertar o um botão duas vezes, o... a oportunidade de você pular ali desaparece completamente, o que é esquisito. Mas tudo bem. Ah, será que é realmente justo dizer que é esquisito? Provavelmente não. Enfim, esse Wizrobe. É será que ele aguenta. Não? Yeah. E é assim que você instantaneamente causa demolição aqui. Tem algo que. É. Acredito que não tem nada aqui. Simplesmente o próprio Whizrobe. Pera aí. E yeah, a Shadow mas... Oh, pera aí. Sério? Era isso aqui que eu tava investigando? É. Isso não era tão interessante assim, no fim das contas. A proposta, eu tô vendo o Jin Raal ali em cima, voando. Me pergunto se dá para atingir ele... A partir da Death Mountain, se você estiver alto o suficiente. E se isso sequer vale a pena, porque olha a altura ali. Isso é simplesmente completamente insano. Enfim, eu aprendi que... Yeah, aquilo parecia interessante, mas não era nada. Essa região inteira aqui realmente não foi feita para ser escalada. Mas, apesar disso ser um fato... Ok, então aqui, eu acho que... Yeah, yeah. É, exatamente ali. Tem uma floresta aqui, tem... Ok, Rockwood, Tempest Ghost, por ali. Isso tudo parece um lugar interessante, que pelo menos deve ter um santuário. Se tiver pelo menos um, vai ter valido a pena... Essa investigação, mas é. Mas eu acredito que no fim das contas, o meu próximo objetivo ideal ali é simplesmente ir na região Gerudo. E especificamente, agora que eu tô falando, tentar encontrar a fonte da fada. Que pra falar a verdade, eu nem sei se é algo particularmente possível ali, aqui, nesse momento, mas... É, ok. Ok. Vamos equipar tudo, e aqui nós temos... Ok, definitivamente aqui deve ter pelo menos um Korok, não é? Tipo... Não tem como... haha! Ah, ah, ah. Eu estava absolutamente correto. E agora eu tenho que simplesmente colocar isso aqui. Honestamente, bem sutil. Provavelmente tinha... Um quebra-cabeça, mais ou menos do mesmo nível, perto de onde aquele Wizzrobe estava. Ok, então. Agradecido estou. E, peraí, eu tô onde eu estava? Sim, Rockwoods. É exatamente o lugar que eu queria investigar. E também, tipo, dá pra cavalgar de boa por aqui, investigar melhor as coisas. Ah. Hum... Pra falar a verdade, agora que eu tô examinando isso aqui, provavelmente tem um subchefe ou alguma coisa por aqui, né? Que simplesmente não estou vendo. ou oh. O que é isto brilhando no chão? O que é isso? Oh, são bloops! Huh. Definitivamente não era o que eu imaginava, mas tudo bem. Pera aí, é bloop o nome desses bichos? Eu. Pra falar a verdade, não tenho certeza. Mas tudo bem. Oh, yeah! Esqueletos, sem dúvida alguma, estavam tentando. Não conseguiram muita coisa, mas ou oh, Eles tentaram. Pera aí, deixa eu. Yeah! Queria pegar aquilo. Ah, deixa eu ver. Yeah, não. Eu acredito que queria... eu já. Oh, não, não, não. Tem um canyon inteiro aqui. Eu nem tinha reparado nisso. Ok, uh, meu cavalo. Não está muito feliz ali. Mas é, ele consegue aguentar. Ele consegue aguentar a luta. Ele consegue aguentar o tranco. Ok. Basicamente o que eu quero fazer aqui. É. Sair por essas outras. Oh yeah. Fiz o cavalo ir imediatamente para onde tinha fogo. <risos> oh, min... Sem dúvida alguma. Não seria aceito. Como nenhum jockey Apesar de... Honestamente Considerando o tamanho dele, eu acho que ele daria um jockey bom Sem dúvida alguma Link para Steel Ball Run Certamente uh... Quer saber? Tô começando a achar que eu simplesmente... Oh! Lionel dourado! Yeah, eu acho que eu disse. Uh, no último episódio, coisa parecida, que não existia. Hein? Que não existia lá Dourado. Pois é. Eis a prova. Que na verdade não. Oh, peraí. Ok. Qual seria ideia. Yeah, vamos simplesmente usar flechas bombas aqui. A propósito, lembro que tinham dito que. É, matava instantaneamente Lionels a Flash Ancian, tipo, sim, de fato, mas você não consegue nenhuma recompensa, portanto. E é isso é puro lixo. Ok. Uh, qual é a arma que faria mais.? E a Casa B deixou simplesmente usar o Savage Lion Crusher mesmo. Meu, saco é que, tipo, ele não tem um savage Lion Crusher como arma. isso é decepcionante. Ou! Oh! Yeah! Ok. Nenhuma surpresa que isso acabou acontecendo. Ah, eu tenho que atirar ele bem. Pera aí. Sei exatamente o que fazer aqui. Oh, peraí, o quê? Uh! <risos> ah, isso passou perto demais. Oh! Sério? Pera aí. Ah, o que seria o ideal de se utilizar aqui? Não, honestamente, não é eu tô sem nenhuma arma de uma mão só que Me surpreende. Ok. Muita calma nessa hora. Oh, podia ter utilizado o Darug's Protection no momento ali, mas tanto faz. Eeeeh! Flurry Rush! Consegui desviar adequadamente uma vez aqui. Fantástico. Ou, oh, uma segunda vez. Aham. Uh -huh. Lastamente, eu acho que. Pera aí, quer saber? Deixa eu. Oh, não! Isso foi péssimo. Isso foi péssimo. Qual é? Só porque eu queria tirar uma foto. Porque eu perdi a chance de tirar uma foto. Pronto. Lá no dourado, tirei uma foto. Fantástico. E agora eu posso terminar aqui o que eu comecei. Se bem que, yeah, vai demorar um tempo. Yeah. Sem dúvida alguma, os Lionels mais fáceis de você enfrentar são os que têm essa arma aqui. O Lino Crusher é um pouco mais difícil de você desviar e provavelmente a lança acaba sendo a mais difícil, mas... Yeah, ok. Maravilha. Longe de ser a luta mais bonita que eu poderia ter feito. Perdi uma fala no processo, mas funcionou. E é isso que importa no fim das contas. Ok, essa Savage de Swords Sword tem 90 de ataque? Numa arma de uma mão só? Isso é insano! Ok, quer saber? Uh, deixa eu derrubar isso aqui. Porque não precisa. Uh, e, yeah, é certamente. Essa Savage Lionel Bow uh, vai ser de qualidade superior também. Ok, deixa eu ver. Ah! Não, foi bem ordinária, é só tem uma, ah, tem um modificador de distância. É isso que faz a diferença, eu imagino. OK. De fato teve algo interessante aqui. Não foi algo super permanente ali, mas tudo bem. Pelo menos eu me lembro de deixar isso aqui marcado, porque é yeah, esse esse online é o que eu vou enfrentar novamente depois sem dúvida alguma só para conseguir armas porque é yeah, 90 de dano numa espada completamente absurdo e yeah, eu vou continuar por aqui se bem que hmm. eu acho que eu já explorei bastante por aqui não deve ter mais nenhum santuário nessa direção correto Yeah, aqui só tem planície. Tá tudo bem. limpo. E tranquilo de se encontrar. Ah, exceto a fonte ali, a... etc. Yeah, yeah, yeah, Ok, tudo bem. Sabendo isto. Oh, espera um instante. Ok, aqui tem um acampamento. Qual seria a melhor maneira de entrar aqui na floresta? Ah, Partir daqui exatamente pela Woodland Tower. Pra falar a verdade, eu tô um pouquinho surpreso que eu não tinha identificado isso aqui antes. Mas eu não tinha identificado isso aqui antes. A propósito, você poderia imaginar que essa floresta aqui é um bom lugar pra você derrubar... Uh, várias árvores, conseguir madeira etc, mas... Sei lá, algo me diz que provavelmente não. Ok. Ok. Simplesmente continuando por aqui. Oh, quer saber? Deixa pra lá. Aqui aqui tem uma concentração bem grande de árvores e ali a entrada da floresta. Ah, deixa eu ver se esse é o tipo de árvore que te dá bastante madeira de uma só vez ou não. Eu sei que isso provavelmente tem uma correlação com o tamanho, mas acredito que também existe uma correlação... Ok. Provavelmente é puramente relacionado ao tamanho... E não se é verde ou não ali em cima. A propósito, como vocês podem ter percebido ali, o jogo... Uh, deu a oportunidade da gente uh, subir ali em cima daquela rena e cavalgar nela. Pois é, vale a pena mencionar que... Pera aí, eu provavelmente preciso liberar espaço no inventário aqui. E eu vou... <risos> aquilo foi um momento extraordinário <risos> aquele pobre coitado enfim tem uma tocha aqui não é será necessário eu não sei mas enfim basicamente a regra aqui é que você tem que seguir a tocha aqui seguindo o vento e é assim que você sabe exatamente a direção que você vai e e é essa parte aqui foi meio que infame quando o Germa tava jogando ela, porque ele não descobriu de maneira alguma qual era o significado disso aqui. Pra falar a verdade, eu só consegui descobrir como isso aqui funcionava com o um guia, e eu acho que dá pra entender por quê, Porque, tipo, tá vendo ali aquela tocha? O vento tá indo numa direção. Aí eu chego perto, e de repente o vento tá indo numa direção diferente. Entendem como isso aqui pode causar confusão? Pois é, exatamente. Eu tinha acreditado que isso era inconsistente. E é exatamente por isso que eu tive que usar um guia. Ah, mas é, eu acho que aqui a gente é meio que forçado a utilizar a tocha. Porque, tipo... As tochas no meio do caminho não estão mais no meio do caminho. É, é, sim. Você tem que depender da tocha e andar um pouquinho. Aí ficar parado. Aí ver o vento. E continuar até a gente acabar entrando... Na parte de dentro da floresta. Ok, agora nessa direção. O que certamente não era o que eu imaginava, mas tudo bem. Ah, pra falar a verdade... Eu tô chegando bem perto da entrada se eu utilizar o mapa ali. Oh! E, inclusive, um santuário está começando a ser detectado. Ok, parando aqui. O jogo quer que a gente vá para lá. Então, eu não preciso mais me preocupar ou tem que dar mais zigue-zague? Eu acho que agora é de boa. Ok, beleza. Fantástico. Eu vou, inclusive, surfar. Oh, pra falar a verdade, falando em surfar... Ah, oh, isso aqui é simplesmente 62 com durabilidade extra. Ok. Pensei que isso fosse é Gale, Mais forte ou coisa parecida, mas não é o caso. E com isso chegamos aqui. Olha só todos os Koroks no lugar inteiro. Ah, ok, o santuário eu acho que é fácil de se encontrar, mas olha só... O que tem exatamente aqui? Yeah, é, a Master Sword. E eu acredito que eu tenho corações suficientes para puxar ela. Link. Oh! Você e o link é... tem um flashback inteiro que eu vou pular. Ok. Então agora a Deco fala com a gente. Quem é isso? Me pergunto quantas. Oh, é, yeah, dá para pular isso aqui. Me pergunto quantas Deco tiveram. No total por enquanto, mas. Yeah, yeah, yeah. É só tentar. Certo! Ok. Tenho corações suficientes? Acredito que sim, mas não tenho certeza. Eu acho que a quantidade é 14, né? Yeah. Isso. Isso provavelmente é suficiente. Yeah, ok. Definitivamente muito mais do que suficiente. Bom, e agora nós temos a Master Sword, e ela é a única arma no jogo inteiro que não quebra. Mas, mesmo assim, tem um sistema de durabilidade que ela perde metade da força. Uh, se você utilizar ela bastante, aí depois tem que recarregar depois de um tempo. E, honestamente, quando você pega ela, isso meio que quebra um pouquinho... Os sistemas do jogo, porque ela é simplesmente tão bom assim, mas. Oh yeah! Uma coisa que vale a pena mencionar ali nessas cutscenes que aconteceram é que a Zelda estava conversando com a espada. Especificamente, eu acredito que a intenção era que ela estava conversando com a Faye Então. é yeah, Ela. A Fai permanece Canon. Apesar de ser. Pior personagem da série inteira, mas tudo bem. E yeah, aí, yeah, Master Sword, etc. Super forte contra inimigos específicos. E se eu não me engano, tem até lasers. Sim, definitivamente tem o laser quando você tem a energia maximizada ali, o que é legal. Ok, eu tenho um monte de koroks com quem eu poderia falar, que etc. Eu tinha esquecido que isso aqui era um vilarejo inteiro com lojas e tudo. Mas definitivamente é. E aqui vem de flechas chocantes ok tem umas flechas aqui cana de açúcar e mais algumas ah <risos> radish. <risos> <risos> ok tipo imagino que somente um não vai fazer muito mas tudo bem oh peraí yeah razor shroom sempre algo bom de se ver aqui assim como rush rooms para aumentar velocidade sempre importante ok bem legal etc me pergunta exatamente que tipo de bônus você conseguiria se você dormisse aqui mas é bem legal a proposta aqui dá para escalar bastante até ali o topo Eu acho que você consegue algo de bom ali mas não tenho exata certeza oh você pode ficar aqui para falar diretamente com a árvore se você quiser ok mas mais importante do que tudo isso é esse santuário Porque eu quero ver O que tem aqui Mas é, basicamente Nessa região inteira Das Lost Woods Tem um monte De Ah Esta é a constelação Ok E essa você tem que ver a constelação. Definitivamente. Yeah! Completamente compreendo do que que vocês estão falando. Uh. Isso aqui é a coisa mais insana, mas tudo bem. Uh. Ok. Olhe para as constelações, se de fato tem um monte de constelações ali, mas tipo, como se quer... Ok, aqui tem... Pera aí. Aqui tem dois, e aqui também tem dois. Bom, tem um desse aqui. Pera aí. Deixa eu ver isso aqui. Uh, um... Será que esse desenho aqui importa? Dois E o último ali? Honestamente, eu... Pera aí Ou é o número de estrelas que tem ali em cada um Porque aqui tem três Aqui tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete e depois três... Stray... Não, não é isso. Ah. E isso certamente faz algum sentido pra alguém. Mas não eu. Oh yeah! Isso aqui eu vou ter que procurar na internet. Provavelmente... Tipo, um, dois, três, quatro, cinco... Eu... Eu... Eu vou tentar continuar entendendo, mas eu vou parar de gravar agora, caso contrário, isso aqui vai durar algumas horas.